E aí pessoas, beleza? Vamos lá para mais uma sessão de Nutella versus Raiz. Dessa vez vamos falar sobre o Debian. O usuário Raiz usa Debian Stable sem Wi-Fi e ele mesmo instala compilando todos os seus drivers necessários sempre utilizando os drivers que são software livre nada de software proprietário em seu sistema. Já o usuário Nutella usa o Debian Testing non-free, cheio de blobs, é claro né. O usuário raiz nunca atualiza um pacote, ele utiliza sempre os pacotes que já estão na base do próprio Debian, os pacotes que já vem pré-compilados. Já o usuário Nutella atualiza tudo, até o kernel, ele atualiza se lixando um pouco para a estabilidade do sistema, que é o foco do Debian. O usuário raiz é mantenedor de pacotes. Todo usuário que se preza do deb tem que ter ao menos um pacote que ele mantém para agregar mais qualidade ao seu sistema favorito. Já o usuário Nutella só usa pacotes que já estão pré-compilados em .deb. Se tiver um targz lá, um tar.bz ele nem vai se meter a usar aquilo. O usuário raiz usa o aptitude para gerenciar seus pacotes via linha de comando. Já o usuário Nutella vai usar o Synaptic sempre. E se for um Nutellão com manteiga derretida mesmo, vai usar o Gnome Software. E por último, o usuário Raiz nunca quebra o sistema, porque o Debian é inquebrável. Todos sabem disso, não é? Já o usuário Nutella é discípulo do Crio Amorim e também do Erickson Amaral, do canal Livre Software. Entendedores entenderão. Deixe as referências aí no, nos comentários, beleza? Então é isso pessoal, só pra descontrair e brincar um pouco aqui com vocês, eu vi que no outro vídeo que eu tinha feito do Art Living Nutella Muita gente pediu pra falar do Debian, tá aí, pequena zoeira aí, rapidinho, um vídeo curto sobre o Debian. E eu não fiz o vídeo essa semana da interface gráfica, porque eu tô um pouco sem tempo. É, eu pedi pra vocês votarem no vídeo anterior, tá lá ainda a votação, até o momento o Gnome tá ganhando. Se você quiser votar, o link vai estar tá aí na descrição, beleza? Votem lá que na próxima semana eu trarei o vídeo sobre a interface gráfica que ganhar. Até o momento o Gnome tá ganhando. Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, falou, valeu e até, até mais.